ah, então é melhor ficar esperto. Eu sou a gota de água, o capto no deserto. Você pode ser a areia movediça. Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você por justiça, eu vou sem malícia. Pego o microfone e grito: foda-se a polícia. Essa é sobre o meu deserto, encontrei oásis. E a paz do meu exército é o hip hop e essas bases. É verdade, quem tem promessa não morre. Protestar também medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que.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 você não jogar mais o jogador aposentado você uma, você. E um jogador na volto, volta, volta e pra deputado jogando você pedinha eu o um deputado mas aqui eu vou deixar o meu legado o Romário já tá aposentado mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 <Sos> ah, mas o que já tá A gente agora agora agora é A agora agora agora agora agora agora agora agora agora agora agora agora agora agora Pois ninguém escuta os 94 também não vocês E Nada. Se nunca bem, se o um fosse, aí ele seria um humano. Já tá, vamos ver o Rio de Janeiro se eu. Ah, peraí, nesse time tá faltando.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 Vai ter também. <SILENCIO> <SILENCIO> ei, ei, ei. Aha. Ei, ei. Ah, aha. Dois. Ah, ele falou que vai dar rindo até na dupla e que eu consigo de também. Olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar e a tu que ele disse que vou fazer tu sentir o dobro. Ah. A frente, mano, tem boneca Me pute de sandália Só que meu vai ser deixada Tu vai sentir a soma da santa Magrão. É eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round ah, ah, ah, Então pega tá cegar o sábado Eu falo papo reto Eu já tô pegando, eu sou um puzão ah, ah, ah. <SILENCIO> Deus, muito obrigado que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando eu fazer improvvisão a camisa é da Holanda no caminho. Só que cê never perde, cê é goleiro e o meu gol é de peixinho. Eu tô na roda porque eu sou menos de peixe. Ganho o meu prêmio e vai cair no PicPay. Esse cara é um otário, faz o um gol de peixinho. Mas sou caçador de sonhos, cê tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral. Não é PicPay, cê veste pra mim e paga o um PicPay. Aê, cê tá com a pra rima que eu faço. Por isso eu pego o que na sua mente eu um me embaraço. É PicPal, é pica pau, esse não é brincadeira. Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. aê. Eu Pode avisar a mão do cabelo vermelho. Aí, o meu parceiro, eu falo pra tu, de Janeiro. É o cote do Jaca, nós é o cote do Urubu. Aí, o madeiro, se liga na moral, seu rap é mal, Vida essa indústria vital. Cê não é o Urubu, mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima carnícia, os Urubu ficaram em volta. Não, seu pé peito eu sou capaz. Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz. O Urubu ficou em volta da hora da improvisação. Que nós é corintiano e o Timão volta um brincão. Aê! Uou, é. oh, uou, oh, oh, oh.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 Tá muito precipitado Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo Correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro No final da sua corrida agora ah! é vou pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão na contramão ah! Você é um caminhão na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse mas, Você não sabe de efeito. Eu tô na pista, não desmereça a conquista, porque eu sou medalhista, o ouro tá no meu peito. demorou parceiro? Mas você tá ligado o que você falou? Que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na Aí você falou que eu falei, que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desinfetante, Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa e eu não faço da de casa, tá meu parceiro Que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para E a 200 o vento leva você Se fudeu, a vida tá tá pilotando Mas o piloto sou eu Aí, você falou que o Beto me leva Aí humildemente, pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O Beto teve que levar, porque não teve capaz de prato Palma, aquela... família! Palma, família! Pô, pô,